Olá, ah, eu sou a Maria do canal Lava Maria e hoje tenho um vídeo super bonito para vocês mas acho que vocês vão gostar. A fase eliminatória do Mundial 2018 está a começar, vai começar hoje, por isso eu criei vários overlays para vocês, para vocês usarem nas vossas fotos e vocês já sabem que os meus overlays têm sempre fundo transparente, o que significa que para vocês, o processo de edição da imagem fica super fácil e super rápido. Como eu tenho seguidores portugueses, brasileiros e espanhóis, achei que vocês iam gostar de ter possibilidade de editar as vossas fotos com a vossa seleção. Por isso, se vocês quiserem ver como é que vocês podem aplicar os meus overlays nas vossas fotos e ver também algumas aplicações que estão a criar overlays, filtros para as vossas fotos e para os vossos vídeos, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, como vocês sabem, os meus overlays têm sempre uma coisa incrível que é fundo transparente. O que significa que vocês só precisam ter uma foto, por exemplo, abri-la no PixArt, e adicionar um dos meus overlays, por exemplo, pinturas faciais, se vocês quiserem adicionar pinturas faciais à vossa carne, vocês só precisam de escolher a vossa foto, captar em adicionar uma nova foto, escolher o overlay que vocês querem utilizar e tão facilmente é só arrastar para o sítio que vocês querem, aumentar, diminuir, rodar se for preciso e... É tão simples quanto isso, porque o fundo é transparente. Todos os overlays que eu criei para vocês vocês podem encontrá-los no primeiro link da na descrição e vocês podem descarregar os que vocês quiserem, podem descarregar só da vossa seleção ou todas, como vocês preferirem. E é tão simples como abrir foto, carregar e adicionar uma nova foto, adicionar um overlay e arrastar para a vossa foto. E fazer o que vocês quiserem com eles. Arrastar diminuir tudo. Aqui estão alguns dos filtros que vocês podem encontrar no meu blog, por isso não se esqueçam de passar por lá se vocês quiserem editar as vossas fotos para celebrar o Mundial de 2018. Outra coisa que eu fiz para vocês foi criar várias bandeiras de vários países que estão nesta fase de iluminação e vocês podem imprimir e recortar e colar noutra coisa que eu fiz para vocês, que é a mesma fase por etapas. E vocês podem tentar adivinhar quem é que vai ganhar e quem vai chegar ao final. E vocês podem tentar jogar os jogos com os vossos amigos, em que cada um de vocês faz uma dessas folhas. E vocês tentam adivinhar quem vai chegar aos mês de final, ao final e quem vai ganhar o Mundial 2018. E depois vocês podem comparar e ver quem é que... Receberam o mais pontos possíveis e quem acadeou o mais possível e vocês podem até fazer um desafio e quem ganhar pode receber alguma coisa não sei, acho que seria uma coisa bastante interessante por isso isso também podem descarregar no meu blog agora hora que vos mostrar algumas apps que tem alguns filtros para vocês usarem nas vossas fotos e nos vossos vídeos também para celebrar o mundial, a primeira app que me vem à cabeça é um Messenger do Facebook e vocês com certeza que já repararam que vocês podem uh, acionar a câmera e vocês têm várias filtros para utilizar e de, das várias seleções, o que é ótimo. Nem todas as apps têm isso. E vocês podem também ter um amigo à sua beira e fica também com o efeito Uh, do filtro, o que é super interessante, vocês podem ter duas pessoas uh, na foto ou no vídeo que fica o efeito aplicado nos dois, que é super incrível, mas o Facebook tem todas as seleções, vocês podem escolher a vossa e vocês podem celebrar com fotos ou vídeos Uh, com efeitos aplicados do mundial, o que é fixe. Outra app que tem um filtro, acho que é apenas um filtro que eu tenho visto. É o Instagram. E vocês só precisam de ir às vossas Insta Stories e clicar nos efeitos e vocês vão ver, acho que é logo o primeiro, um efeito a de dizer goal. Um, e pode ser bom se a vossa equipe vai marcar, porque não. Que outra app que também tem filtros do Mundial é o Snapchat e vocês já deviam estar à espera dessa, O Snapchat tem sempre filtros Uh, específicos para qualquer dia especial, por isso não se esqueçam de passar por lá. E outra app que é assim um bocadinho estranha, mas tem alguns filtros interessantes. Uh, Chama-se Photo Vocês não têm muito poder uh, na decisão de edição. Uh, vocês só escolhem um efeito, escolhem uma foto e ele faz tudo por vocês. Por isso, se vocês conhecerem outras apps que tenham um filtros mundial, deixem nos comentários para as pessoas verem e podermos partilhar a informação que temos. E é isso. Não se esqueçam de ir ao meu blog, causa agora overlays e esperar decorar as vossas fotos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um bocadinho pequeno, mas eu tinha que criar os rolês para vocês, porque este é um canal de fotografia, de edição e achei que não podia deixar isto passar ao lado, e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.